Você sabe o que Nietzsche quis dizer com decadence? Meu nome é Rodrigo Guin, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje a gente vai falar do problema da decadência, de que fala Nietzsche, usando o termo em francês, décadence. Esse problema, como ele mesmo diz, teve presente desde os seus primeiros escritos. Porém, é nos seus últimos escritos que Nietzsche usa o termo décadence e dá uma nova interpretação ao conceito. Nietzsche tinha sido impactado pela leitura do livro Ensaios de Psicologia Contemporânea, Escrito em 1883 pelo crítico literário francês Paul Bourget, e a partir de então ele passou a utilizar o conceito de décadence, porém de uma maneira própria. Para Nietzsche, o conceito de décadence é um problema da vontade de potência. Ela é uma redução da vontade, um enfraquecimento da vontade de potência, seja ao nível de um organismo, seja ao nível da cultura. Ao nível do organismo, a decadence acontece quando os instintos brigam entre si e não se estabelece uma organização que aumenta a potência de vida, aumenta a potência de criatividade. Pelo contrário, pode ocorrer a tirania de instintos que criam uma hierarquia que diminui a potência de vida e a potência criativa. Quando Nietzsche aponta Sócrates como o primeiro decadente da história ocidental, ele não o faz para culpar Sócrates, mas antes para ter em Sócrates um personagem conceitual para narrar a história da decadência. Sócrates é aquele personagem que Nietzsche encontra para buscar situar historicamente uma irrupção, uma emergência da decadência. Nietzsche não se preocupa com o Sócrates histórico ao descrever a decadence. Nietzsche investiga um tipo, aquele que produz uma filosofia metafísica dualista, que coloca a razão acima das paixões e dos afetos, que divide o mundo em dois, o mundo verdadeiro, o mundo das aparências. Para Nietzsche, esse é um sintoma de uma vida decadente, uma vida do decadente. Aquela que precisa acreditar que a vida em si não é o bastante, que a gente vive apenas numa aparência ou simulacro de uma realidade mais verdadeira, do mundo verdadeiro. E aqui eu quero citar Nietzsche para mostrar que o problema dele não é Sócrates, o homem, mas sim o que Sócrates representa na história da cultura ocidental. Diz Nietzsche, citação, Nunca ataco pessoas... Sirvo-me, da pessoa, como uma forte lente de aumento com que se pode tornar visível um estado de miséria geral, porém dissimulado, pouco palpável. Assim, ataquei Wagner, ou, mais precisamente, a falsidade, a bastardia de instinto de nossa cultura, que confunde os sofisticados com os ricos, os tardios com os grandes. Fim da citação. Além de Sócrates, Nietzsche critica e ataca o apóstolo Paulo, que criou, segundo ele, o platonismo das massas, o cristianismo, também por conta da decadence, da busca por tiranizar os instintos e impulsos do organismo e da cultura. No livro Anticristo, onde Nietzsche faz a sua crítica mais mordaz, talvez mais mordaz ao cristianismo, e liga essa crítica a Paulo, né? faz a crítica a Paulo, como desvirtuador das ideias de Jesus e tudo mais, Nietzsche diz, citação, O cristianismo tomou partido de tudo o que é fraco, baixo, malogrado, transformou em ideal aquilo que contraria os instintos de conservação da vida forte. Fim da citação. O cristianismo via Paulo, segundo Nietzsche, deu margem para uma decadence que chega até a modernidade. E Nietzsche critica Richard Wagner né, nos seus últimos escritos, um ex-amigo, o compositor Richard Wagner, um ex-amigo seu que tinha se mostrado um proto-nazista, um nacionalista antissemita. E essa é uma das suas desavenças, né? com Wagner, que produziu o rompimento de Nietzsche com ele. O nacionalismo alemão do século XIX era sufocante para Nietzsche, era uma cultura da decadence, porque aspirava ao idealismo e se fundava no ressentimento contra os judeus, por exemplo. Nietzsche não reclama pelo fato de se ter inimigos em si, ele reclama da produção de inimigos que advém de uma impotência, a moral escrava precisa sempre guiar sua vida por aquilo que ela vê como inimigo. Essa é a sua impotência. Ela não busca primeiro criar para si uma vida, para a partir daí lutar contra inimigos que de fato lhe diminuem sua potência de criar e viver sua própria vida. Por isso é que Richard Wagner é impotente. O seu nacionalismo estava ligado diretamente ao antissemitismo, ao ataque a um outro, o outro judeu, né, em primeiro lugar, para daí dizer que era então o que lhe fazia ser um bom alemão e, e tal, tal, tal. Então, contra esse sufocamento cultural, vamos dizer assim, Nietzsche se declarava europeu mais do que alemão. Nietzsche entende os processos, tanto orgânico-fisiológicos quanto culturais, como uma luta entre forças de potência. Em alguns aforismos, ele vai também se referir ao cosmos como um todo composto por vontade de potência, até o um mundo inorgânico. Ele não pensa a partir da separação entre natureza e cultura, nesse dualismo, quando ele fala em vontade de potência. Assim como ele coloca em questão o dualismo alma e corpo, tão caro a metafísica desde Platão. A decadence pode ser diagnosticada, justamente, numa cultura onde se dá a prioridade máxima ao controle racional do corpo, o que reflete a predominância, segundo Nietzsche, do impulso de autoconservação sobre outros, impu outros impulsos e instintos de produção, de criação. Para Nietzsche, a dominância do impulso de autoconservação é um indício de um estado de escassez, de fraqueza vital. Enquanto vontade de poder ou de potência, a vida pode, inclusive, renunciar à autoconservação em favor de crescimento e criação. A decadence acontece justamente por conta de que não há muito espaço para que os impulsos que estimulam a diversificação e aumento da potência de vida e criatividade possam florescer. No livro O Caso Wagner, Nietzsche diz, citação, o que me ocupou mais profundamente foi o problema da decadência. Para isso, tive razões. Fim da citação. E claro, essas razões estavam ligadas ao próprio florescimento de uma cultura nacionalista baseada num ressentimento e racismo, uma cultura que precisava de inimigos, mesmo que irreais, uma cultura que precisava de ideais, porque não tinha um corpo orgânico e um corpo social organizados para a potência e para a criatividade. Uma cultura dominante construída sob as égides da moral e da metafísica. Uma cultura de calúnia contra a vida. Uma cultura milenar dominante no ocidente que passa por Platão, pelo cristianismo e pelos ideais modernos do homem moderno, marcado pela reatividade e pelo ressentimento. Uma cultura que acha que filosofia não serve para nada, porque é uma cultura onde somente os ideais caluniadores da vida, do cosmos, da natureza e do corpo, prosperam. Uma cultura da decadence, que Nietzsche diagnostica para que a gente possa sair do nivelamento de tudo por baixo. Se ele diagnostica como um processo, esse processo pode também mudar. E o diagnóstico já é parte de uma mudança. Bom, pessoal, é óbvio que isso não é tudo que se pode falar sobre decadence, porque décadas, como o próprio Nietzsche diz, atravessa todo o seu trabalho, mas espero que isso tenha é, criado curiosidade em vocês de estudar sobre essa temática. Gostaria de agradecer todos os meus apoiadores no Apoia-se e em outros sites, aqui no YouTube e também no canal. Muito obrigado a todos. Até a próxima.